Eu sou a Tata, e se você ainda não é inscrito neste canal, não esquece de se inscrever. Se você gostou do tema do vídeo, não esquece de deixar aquele like. E, cara, como você viu no título, como você viu na Thumb, neste vídeo, nós vamos falar sobre ilusão... Amorosa, ou quem sabe uma não ilusão amorosa, né? Vamos ver, vamos ver aí o que que tu tá passando, o que que tá acontecendo aí na tua vida. Será que você tá sendo iludido? Será que não a culpa é sua, a culpa é de outra pessoa? De quem é a culpa? Porque a gente é assim, né? Ser humano assim, a gente sempre gosta de ou culpar alguém ou pegar a culpa pra gente mesmo, sabendo que culpa só carrega, não adianta nada, não soma nada na nossa vida, a gente é assim, né? Enfim. Segundo dicionário, vou até ler aqui pra vocês. Ilusão significa erro de percepção ou de entendimento, engano dos sentidos ou da mente, interpretação errônea. O dicionário associa ilusão ao erro. O que eu não concordo, logo vim aqui trazer pra vocês o lado da psicanálise disse pra vocês. Cara, eu tenho uma coisa muito legal pra contar pra vocês. Eu tenho duas coisas muito legais pra contar pra vocês. A primeira coisa é que vocês estão assistindo o canal de uma futura psicanalista. Eu comecei, na verdade, eu vou começar, eu me matriculei num curso de psicanálise. Eu estou muito empolgada pra poder trazer pra vocês esse conteúdo de uma maneira leve de uma maneira legal, de uma maneira divertida, porque eu sei que é um conteúdo assim denso, pesado, complicado, que tem que ser lido, relido, entendido e traduzido. E é isso que eu mais tenho gostado de fazer aqui no canal, que é trazer conteúdos assim um pouquinho mais complexos pra vocês. Eu sei que o retorno de vocês tá sendo bem positivo, vocês estão curtindo bastante, então é isso, tô muito empolgado. Essa é uma das novidades. E a outra, eu vou contar daqui a pouquinho, tá? Pode ser? Vou, nossa, eu tô achando que eu tô num programa de TV, eu, né? Mas eu vou fazer assim. Tá, então. Segundo a psicanálise, a psicanálise foi criada por Freud e Freud não associava ilusão a erro, igual ao dicionário. O que eu acho muito bom, muito tranquilizante, o que dá um alívio no nosso coraçãozinho, né? Porque ninguém escolhe ser iludido nessa vida. Então a psicanálise, ela dava uma positivada, vamos dizer assim. Nem existe essa palavra, mas deveria, porque é uma palavra muito boa. É isso que eu gosto de fazer com o mundo, positivar. Gostei, gostei. Então, a psicanálise, ela dava uma positivada no conceito da palavra ilusão ali. Freud também associava a ilusão da seguinte forma. Ele dizia que assim como as brincadeiras são para as crianças, toda criança brinca, né? As fantasias vêm pros adultos. Tipo assim, tu é criança, tu brinca, brinca, brinca, brinca a infância inteira. Depois que tu cresce, passa pela adolescência e coisa e tal, principalmente na fase da adolescência que tu tá aprendendo tudo e vira adulto, tu começa a cultivar fantasias na tua cabeça e a ilusão entra aí junto com essas fantasias e não tem nada de errado nisso. Então isso já é um ponto bem confortável, né, da gente pensar, talvez eu esteja sendo iludido? Talvez. Tá tudo bem? Tá, todo mundo já foi. É um dia vai ser iludido, então tá tudo certo, vamos lá. Deixa eu aproveitar para contar para vocês qualquer outra novidade. Eu não posso contar 100% do que, que é, mas eu tô desenvolvendo um projeto que não é um livro, mas vai te ajudar... Com os meus conselhos a potencializar, a melhorar, a entender, a maximizar a tua vida amorosa. Olha só que legal. Eu tô muito feliz, porque vai ser mais um jeito de eu ficar mais perto de vocês, vai ser mais um jeito de eu conseguir ajudar vocês, vai ser mais uma forma de eu poder levar tudo que eu sei pra vocês. Então, cara, tá muito massa. Eu só queria avisar vocês que se você já quiser participar, já quiser garantir é, o seu espaço aí nesse projeto, é só clicar aqui no primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição e preencher. Com o teu e-mail. É só o teu e-mail, é só isso que eu quero. Eu vou te mandar por e-mail o próximo passo. Já clica aqui no primeiro link da descrição e deixa seu e-mail ali pra mim, pra gente poder ter essa aproximação melhor e eu já poder te enviar por e-mail o conteúdo desse meu novo projeto, tá bom? Vamos fazer uma coisa legal aqui, uma coisa curiosa. Eu vou procurar no Yahoo Perguntas ou Yahoo Respostas, eu nunca sei. Como saber se a pessoa está te iludindo? Vamos ver o que, que, que, que a galera está falando sobre ser iludido. Vamos ver a dica da, da massa. Como saber aqui. Como saber se a pessoa está te iludindo ou está afim de você? Vou ler as respostas aqui, vamos ver. Amigo, quando a pessoa é sincera conosco, ela sempre fala olhando nos nossos olhos. Dica boa, olhar nos olhos, verdade. Quando as pessoas estão apaixonadas, elas ficam com a pupila dilatada e os olhos não param de brilhar. E não é assim o tempo todo, né? Se tu tem um aumento muito grande de adrenalina por causa daquela paixão, provavelmente a tua pupila vai dilatar, sim. Mas não é o tempo todo que tu tá falando com a pessoa que tá com a pupila dilatada, Então também não precisa, né? Tipo, tu tá olhando pra pessoa, conversando com ela... Dilatada, ela só tá me iludindo. Não, não é assim, tá? Não é assim. E o brilho no olhar vem por causa daqueles sintomas da paixão, né? A pessoa tá ali apaixonada, então ela tá vidrada em você. E quanto mais ela tá vidrada em você, menos ela pisca e mais lágrima ela vai ter nos olhos dela. É mais ou menos assim. Ah, inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre sintomas da paixão. Será que você está apaixonada? Alguma coisa assim? Deixa aqui nos comentários se você quer. Se vocês... Falei muito rápido, desculpa. Deixa aqui nos comentários se vocês querem esse vídeo, tá bom? Ah, esse aqui é bom! Vixe, sei lá, joga verde, tipo, faz brincadeiras uma um pouco mais séria para ver a reação dela. Eu já dei essa dica em outros vídeos aqui, e é um bom jeito de, de tu saber se a pessoa quer de verdade ter uma coisa séria contigo ou se ela tá só ali passando um tempo. Então tu pode dar umas indiretinhas aí. Na real, existe alguns indícios, né? Se a pessoa ela tá só querendo ali tá ali conversando contigo, se ela gosta da tua companhia, se ela quer a tua amizade, se ela, sei lá, às vezes só quer uma coisa mais carnal assim contigo, ou se de verdade ela tá gostando de então eu tô com meu amigo aqui que respondeu na rua perguntas eu eu jogaria uma indiretinha sobre ah, vocês dois assim falando de vocês como casal falando de vocês como futuro pra ver como a pessoa reage né pra ver se a pessoa fala de de sei lá casamento casa filhos ou às vezes sei lá uma viagem romântica não precisa ser uma coisa muito elaborada mas joga um verdinho assim eu acho que é bem útil bem útil tu fazer isso para ter uma primeira resposta, uma primeira percepção de qual é o sentimento da pessoa em relação a ti. Mas também ela responder positivamente não é uma regra. Às vezes a pessoa vai dar uma escapulida ali, né, simplesmente porque sei lá, ela teve um trauma no relacionamento anterior e ela não tá querendo se jogar de cabeça nesse, talvez. Então, cada caso é um caso. Mas tem coisas que é legal tu observar. Por exemplo, se você sempre tem que ir falar com ela, se ela nunca vem falar com você, ela que eu tô falando é a pessoa, tá? Ele ou ela. Isso pode ser um indício de que ou ela tá muito noiada e tá fazendo um joguinho ridículo, absurdo, tipo, nossa, é, eu vou esperar ele vir falar comigo todos os dias, porque eu quero muito que ele prove que me ame. Existe isso. Às vezes não é que a pessoa te odeia, é que ela te ama tanto. Te mas não, né? Ela tá tão apaixonada, tão vidrada, que ela acha que, meu Deus, se ela for falar contigo, vai ser um evento do ano, então ela não vai, ela fica esperando tu vir falar. Tem esses dois casos também, mas junta tudo, né? Pô, deu aí direitinha. Ela reagiu mal. Nunca vim falar contigo! Tá, pode ser uma coisa, mas também pode ser que é porque ela tá de saco cheio de ti. É, tem outras coisas tipo nunca demonstra interesse pela tua vida é, profissional, tua vida familiar, tua vida acadêmica, sabe? Quando a pessoa gosta de ti, ela quer te entender em todas as vertentes, ela quer saber tudo sobre a tua vida e quando uma pessoa está apaixonada é normal eu, quero, eu, eu, eu acho que eu preciso fazer o um vídeo dos sintomas da paixão né eu fiz esses dias um vídeo de como fica o nosso cérebro quando ele está apaixonado e então eu vou fazer esse dos sintomas da paixão acho que combina muito acho que vocês vão gostar acho que vai ser um conteúdo legal mas enfim quando a pessoa está apaixonada ela quer saber mais sobre você e se ela nunca conversa contigo nunca te pergunta nada nunca quer saber um pouquinho mais sobre ti Pode ser um indício sim que você tá sendo iludido, que ela tá te iludindo. Outra coisa que é parecido com isso é se a pessoa nunca quer conhecer os teus amigos. Não precisa nem ser os teus pais, tá? Os teus amigos, os teus primos, irmãos, sei lá, as pessoas que tu mais convive, assim. E aí, num próximo nível, os pais, claro. Mas se a pessoa ela já inventa desculpinha, não quer que tu conheça a família dela, não quer conhecer a tua, não quer que tu conheça os amigos dela, não quer conhecer os teus, isso pode ser um indício forte. Que ela tá te iludindo. Sim, pode sim. Que mais? Deixa eu ver aqui outro indício que a pessoa pode estar tá iludindo. Ah! Não demonstrar carinho em público. Quando a gente tá apaixonada, a gente não tá nem aí, meu amor. Tu vai lá e tu demonstra carinho em público. Tu amassa a pessoa, tu agarra, tu aperta, tu beija, tu não tá nem aí. Às vezes a pessoa, de novo eu com as vezes, às vezes a pessoa é tímida, mas daí tu sabe, pô, ela, ele, é uma pessoa muito tímida, jamais ela ia me, me agarrar em público, ok? É da personalidade dele e dela, mas se é uma pessoa assim, tranquila, e aí chega em público, ela se afasta de ti, ela não quer ficar andando de mão dada. Ela não, mão dada é uma coisa que, ai, é muito antigo, era lá para demonstrar que tava junto, bababá. mas cara, tem gesto mais bonito do que tu pegar a tua palma da mão, que tem energia para caralho tu juntar com a de outra pessoa e tu traçar. Isso é muito lindo. Não tem outra parte do corpo que dá pra gente tipo entrelaçar. Isso é um ato muito bonito. E eu acho que a gente não deve deixar esse ato se perder. Então, Cara, quando tu estiver andando com a tua mina na rua, ou então com a menina que tu tá afim, ou com o cara que tu tá afim, pega na mão, né? Se tiver oportunidade, claro, e se tu puder assumir para o mundo quanto você está apaixonado e o quanto aquela pessoa gosta de você também, pega na mão, tenta dar a mão. Se a pessoa fizer tipo, ui, sai, ou tipo, não, não posso dar a mão, algum probleminha tem, hein? Problema não, problemão, né? Enfim, quando a gente se ilude, a culpa não é só nossa, mas a culpa também não é da pessoa. Então não tem muito aquele lance de você está sendo iludido. Só se a pessoa for muito filha da puta e ela tá fazendo de propósito, tipo, não vou ferrar com a vida dele dela e vou iludir ele e ela. Normalmente não é assim que funciona. Normalmente tu mesmo tá se iludindo, tá alimentando expectativas em relação àquela pessoa e ela nem tem culpa daquilo. Eu tenho muitos outros vídeos relacionados a esse tema, é só clicar na playlist aqui pra poder assistir. Eu recomendo pra vocês assistirem esse vídeo aqui que tá muito legal também. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever clicando na minha cabecinha aqui. Só isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!